Inclusive ontem, né, Rita, teve a CPI do feminicídio, que também foi polêmica, porque foi com uma sessão de portas fechadas. Portas fechadas, imagina, ontem era a terceira reunião da CPI do feminicídio, mas a primeira em que alguém foi ouvido foi justamente o secretário de Segurança e no Dia Internacional de Combate à Violência contra a Mulher. O secretário de Segurança, Anderson Torres, se ofereceu para falar na CPI, mas não autorizou a entrada da imprensa nem de quem foi acompanhar a sessão. As portas ficaram assim, com seguranças na porta, todos do lado de fora, olha só, colocaram até um cordão de isolamento, ninguém ficou nem perto da porta para não correr o risco de ouvir. E, é, e que, teve gente que comentou, o deputado que comentou essa questão também, né, Rita? Isso, da, porta, da, da sessão ter sido a portas fechadas, o deputado Fábio Félix, ele que é membro da comissão, e ele também falou sobre as motivações de indagar o secretário sobre o uso da palavra ciúme nas supostas justificativas de crimes. Vamos ouvir. Acho que é ruim, que eu acho que é bom que a sociedade participe, tenha mais transparência. Né? E eu acho que a CPI vai alinhando esse processo. Nós vamos ter outras oportunidades de ouvir o secretário, de ouvir a equipe dele, para poder tratar sobre os temas relacionados à violência contra a mulher e o que a Secretaria de Segurança está fazendo. E a gente acaba despolitizando e não entendendo como a violência de gênero mesmo. né? O cara comete aquela violência de gênero contra a mulher. E a motivação não é o ciúmes, a, viol... a motivação é o machismo. Na saída do encontro, o secretário de Segurança comentou sobre essa mudança do protocolo que classifica como ciúme a suposta motivação dos acusados pelos crimes de feminicídio. É, o deputado levantou essa questão ali na CPI, que isso não seria uma razão, para, não seria uma justificativa, ele disse que a defesa as defesas usam isso como, como uma justificativa para o cometimento do crime. Eu mostrei minha opinião a ele, eu acho que isso não é justificativa, aliás, muito pelo contrário. Eu acho que se, se, se matou por ciúme, a pena devia ser maior, se teve um surto psicótico, maior e não menor. Mas ele, ele alegou que as defesas se pegam nisso para poder proteger os seus, seus né, ali, as pessoas que estão sendo acusadas dos crimes. Então ele pediu para que a gente mude a nomenclatura, eu falei para que é o final da CPMI, que ele proponha no relatório e a gente vai estudar. É, Rita, e tem essa questão também, né, portas fechadas, um assunto tão popular, é. É, grave, que é o feminicídio, a gente não saber de fato o que, que o secretário falou com os deputados ali. Né? É, o secretário justificou, inclusive ele se ofereceu para ir lá falar e ele disse que ia falar de questões de inquéritos que estão ainda abertos, em andamento, então para não atrapalhar a investigação foi por isso que ele pediu a portas fechadas. E aí sobre delegacia especializada também... Ele disse, então, que vai abrir uma nova Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher em Ceilândia até o começo do ano que vem, mas não falou sobre abrir uma DEAN em Planaltina, que tem muitos casos e também foi promessa de campanha de Ibanez Rocha. Disse ainda que o governo estuda, como já tinha dito Ibanez Rocha, se divulgam ou não os casos e detalhes de feminicídios, pois isso pode incentivar mais casos. O governo está estudando. Por enquanto, é só estudo.